Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina Educação, Cultura Digital e Sociedade. Eu sou a professora Miriam Brum Arguello e, conjuntamente com a professora Célia Regina de Carvalho, sou responsável pela condução dessa disciplina. A minha formação é na área da pedagogia, com mestrado em educação e doutorado em educação, eu sou pesquisadora das tecnologias digitais e da educação à distância. Sou docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lotada na Faculdade de Educação FAED. O objetivo dessa nossa disciplina é que a gente possa fazer uma discussão a respeito dos fundamentos sobre cultura digital, cultura e cultura escolar. Então, nós iremos é, estudar esses conceitos, iremos fazer ah, alguns, algumas análises a partir do referencial teórico organizado dentro da nossa disciplina, com o objetivo de analisar e criar um embasamento para analisar as práticas e os processos educativos no contexto da sociedade contemporânea. É, nós iremos também é, entender como a educação, a comunicação, a sociedade e os territórios educativos têm sido afetados pela dinâmica da cultura digital. É, nós iremos também analisar que tipo de tecnologias têm é, transitado nesse contexto da educação, da escola, da sala de aula e também os espaços sociais dentro da educação formal e informal. É, nós temos, então, toda uma dinâmica organizada para a condução da nossa disciplina pelas trilhas de aprendizagem. E o que é mais importante para nós é pensar sobre como essa disciplina pode contribuir para, para o nosso processo de formação como professores e professoras que estarão atuando dentro da sala de aula. E o quanto é importante nós entendermos que as tecnologias digitais fazem parte da nossa realidade. Portanto, é importante que a gente se aproprie desses conceitos, que a gente consiga entender como essas relações se estabelecem atualmente e como é, essas tecnologias estão também fazendo parte do currículo da educação básica, da educação superior e como nós iremos atuar enquanto professores nesses contextos. Para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, a gente pode fazer a analogia do uso do celular. Hoje em dia, o nosso celular, ele tem, além do telefone, integrado, e talvez a gente usando muito mais, as redes sociais, a câmera fotográfica, a filmadora. E quando a gente faz uso desses é, dispositivos que estão integrados no celular, nós fazemos isso na perspectiva de autores, de produtores. Então, esse é um aspecto que nós iremos abordar bastante no contexto dessa disciplina, para que a gente possa também levar o nosso aluno a ser não apenas um consumidor daquilo que já está produzido no contexto social, mas que também ele seja autor e produtor né, dos vários produtos educacionais a que ele tenha acesso. Então é isso, é, nós desejamos que vocês tenham aprendizagens importantes no decorrer da disciplina e que realizem bons estudos. Até a próxima!